primeira coisa que a gente tem que saber é o nível, o nível pessoal é tirado pelo ralo, tá? o ralo está aqui, ó, exatamente aqui Então aqui está o meu ralo, o ponto mais baixo do banheiro é o ralo, pelo ponto mais baixo eu tiro o meu nível meu nível começa da segunda peça, não da primeira, porque a primeira vai ficar sem assim, por. eu vou começar da segunda para cima Então eu vou colocá-la aqui, marcar para a gente poder projetar o um laser. Beleza? Aí o nível começa nessa segunda peça aqui. Ó, no alto dessa segunda peça. Esse aqui é meu nível de referência. Certo? E esse aqui é meu nível. Exatamente nesse canto. Então pessoal, eu vou projetar o meu laser aqui. E daqui, dessa segunda peça, eu vou começar a parede. Vou deixar essa primeira sem colocar. Depois que eu fizer o chão, eu coloco ela depois. Fechou? Agora acompanhe a instalação com a gente. Fui!